Atenção, um bandido falando inglês aqui no Brasil? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online, o um Mensageiro da Brilhagem. Me deparei com um vídeo aqui na internet que o Dan Motarga, meu amigo e o Lailson também me mandaram, um abraço para vocês, sobre um bandido, um suposto né, bandido falando inglês. O repórter chegou ali para entrevistá-lo e ele começou a falar inglês. Vamos analisar isso aqui, vamos ver o que aconteceu? Vamos ver. Vamos lá. Esse aqui. Aqui, Toma, ó. I don't speak Portuguese. I don't understand. I don't speak Portuguese. I don't understand. Tá bom. Foi, falou bem. A pronúncia até que tá legal. Tonight, or tinoite? Uh, you don't speak. O tinoite, or tinoite? Que, que parada é essa? O tinoite, o tinoite? O repórter não fala inglês. O, o, esse rapaz aí que tá sendo preso fala. Mas o repórter não. Tá fazendo embromation aí, viu, o repórter? O tinoite, o tinoite? Oxi. Tu nunca, tu nunca foi do, do, fora do Brasil. Tu é brasileiro, tu tá aqui no Brasil. Tu tá legal no Brasil? No. Não. Não? Cadê é teu documento? E o, o jornalista, o repórter, aliás, falando em português e o, e o, o rapaz ali entendendo, né? <risos> não, não. Ó, o documento. I don't have. I don't have. É? Yes. Pois é. Então, hoje, night, hoje, noite, tu vai lá ver o que eu daqui a pouco. né? Aí eu quero ver lá se tu vai falar inglês lá. I am not thug. I am not thug. Thug é bandido. É uma outra palavra para tipo criminal, robber, alguma coisa assim. E é interessante que faz tempo que eu não, não ouvi essa palavra. Né? Quando eu assisti esse vídeo, eu falei, thug. Meu Deus, não, faz tempo que eu não escuto essa palavra, né? Thug. E o rapaz aí lembrou, então o vocabulário dele tá ok, né? Então, é bandido, né? I'm not thug, não sou bandido. Esse rapaz aí foi preso, acho que injustamente, foi um mal entendido, uma confusão que fizeram, não sei exatamente a história, mas. Uh, terminou que ele não, não tinha culpa do que acusaram ele. Mas o inglês dele estava muito bom, eu não sei se ele é fluente, mas pelo menos nessa situação ele se virou bem, mandou bem no inglês, e o o, o repórter, aliás, ele não fala, só falou o o noite, <risos> pode, Podia virar um meme, né, tipo o João Santana, né, tá de breakation with me, o tonight". Eu então, achei muito curioso né, esse vídeo resolvi trazer aqui para vocês darem uma olhada. E se até esse rapaz aí, né, que está numa situação adversa, está falando inglês, você que está numa situação mais confortável, por que, é que você não está falando inglês também? Então eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link do nosso curso Inglês da Vida Real, o nosso método que vai te ajudar a falar inglês em 20 situações diferentes. É o Inglês da Vida Real por 12 parcelas de R$15,58. Muito, muito interessante esse preço. Confere lá para você se matricular e garantir sua vaga nessa turma que está alcançando resultados rumo à fluência no inglês. Pode clicar, pode clicar. E depois que você clicar e fazer sua matrícula, tem outros vídeos aqui no canal para você continuar seus estudos rumo à fluência no inglês. Clica aí também. Eu sou Junior Silveira, professor de inglês. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.